Eu sou Décio Nogueira Homem, negro, 32 anos Ator, professor, músico O que apresento para você a partir de hoje É resultado de mais de um ano de estudo e produção Junto com meu pai, Evaldo Nogueira Que também integra tudo que está por vir Estou há mais de um ano num processo de estudo De imersão musical Na busca por me reconstruir me reinventar e recomeçar após inúmeras turbulências pessoais, buscando não desistir, dar a mim mesmo mais uma chance. Nesse processo, a música tem sido minha companheira para enfrentar as dores, tristezas, frustrações, alegrias, dar-me resiliência. Descobri nela uma arma capaz de ajudar o outro a lidar com seus próprios desafios, seus medos, tristezas, raivas, amores. Assim como todo brasileiro, brasileira, no seu dia a dia busca enfrentar os desafios que a vida lhes impõe, seja com os estudos, o trabalho, as relações, as diferenças. Com isso, reuni um grupo de pessoas que abraçaram minha luta, a fim de trazer um pouco de paz, de amor, de esperança, para você, por meio do som, e da imagem. Nosso objetivo não é unicamente te entreter. A internet te proporciona essa experiência, mesmo que você nem a procure. Queremos ir além. Te divertir será apenas uma consequência. Que nossos acordes, melodias, sons, palavras e imagens sejam um porto seguro para que você sente, seja esse sentimento bom ou ruim mas que ele te ajude na busca diária para ser humano melhor, onde quer que você esteja. Neste momento, estamos trabalhando duro para sermos capazes de dar um pouco de luz à sua vida, à sua luta, para que você dê a si mesmo mais uma chance para ser feliz, para alcançar seus sonhos, enfrentar seus medos, suas dúvidas, suas angústias. Temos como meta aliviar banzo que cada um carrega dentro de si, Cantarei sobre esperança, amizade, a revolta diante das injustiças que nos absurdam diariamente. Cantarei sobre o amor, o amor ao pai, à mãe, ao amigo, aquele ou aquela que nunca nos abandonaram. Cantarei sobre aqueles momentos em que estamos prestes a desistir. Mas faremos com que nosso som, Segure tuas mãos e te mostre que não é o fim, que para nós desistir não é uma opção. Nós somos a Danzo 21 e te convidamos para nos seguir nas nossas redes sociais como Facebook, Instagram e o Youtube e descobrir o que temos preparado para te ajudar a lidar com a luta do seu dia a dia.